Viva amigas, desenvolvi aqui um ponto alto a duas cores, reparem nesta maravilha, faz este efeito com outra cor, muito lindo, que condiz com este claro, reparem, o verso também muito bom, e isto é um, uma volta de fiel, é um nó de macramé, o remato depois faz com duas voltas paralelas aqui artificiais, ou seja, passei, para fechar e para ficar igual. Reparem, aqui está o ponto alto, aqui está o outro ponto alto e aqui no meio está ligado com dois. Ou seja, fecha na perfeição. Eu vou fazer o tutorial disto. É a mesma coisa que aquele, que aquele ponto alto que desenvolvemos com a perla. É o mesmo sítio e é a mesma forma. Mas isto foi que grande ideia.